Óbidos recebe, de 22 de julho a 10 de agosto, a Semana Internacional de Piano. 14 concertos e masterclasses de piano e música de câmara prometem um ambiente único na edição comemorativa dos 25 anos da CIPO.